Mulheres de todas as raças, lutadoras e de fé. Mulheres que levantam cedo, que enfrentam a vida sem medo de ser feliz. Mulheres espalhadas no mundo que sofrem, mas não deixam nada as abalar. Pois nasceu preparada para as dores e estruturadas para lutar. Essas mesmas mulheres são as que emprestam os seus seios para alimentar seus filhos Ainda bebês, gerados no seu ventre materno, a qual Deus a vida os soprou. Dessas mulheres românticas, com amor e carinho, fez essa semente brotar. Filhos que nascem meninas, educadas e preparadas para um dia se tornar mulher. Ou nascem meninos para amar e respeitar, como a eterna companheira, lado a lado, batalhando após batalha, numa sintonia sem fim. E assim como fez Maria, que um dia com seu esposo José, uma família sagrada formou, junto com o menino Jesus, filho redentor. Nesse dia especial, o ministério abraço de pai, rende essa simples homenagem para dizer que sem vocês, nós não existiríamos pois do seu ventre sagrado que nasceu, cada um de nós. Ficamos agraciados por esse dia maravilhoso. Parabéns por se tornar mulher. Rivelino Souza